Eu não tô me sentindo verde o suficiente. Acho que eu tenho que pintar dentro do nada. Tem certeza que você não usa drogas? E aí?